Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início a mais uma leitura para o signo de câncer. Então, vamos lá! Como está o momento de câncer... Totalidade e devoção, ok? E vamos complementar com esse outro tarô. Carta da Estrela, Quatro de Espadas, o Julgamento e As de Ouros. Ok. câncer, fazer parte da totalidade, é uma devoção, porque por mais que existam diferenças, nada pode te separar de tudo e de todos, e sabendo disso, você se rende, se entrega, em uma união forte com a existência, é muito confortável, Saber que nada vai embora totalmente da sua vida. E com isso, você nunca perde nada também. E em conjunto disso, você vibra na harmonia. Porque se eu faço parte do resultado total de tudo, tudo está em mim. E aí eu descanso nesse equilíbrio universal. E sinto paz, fico otimista, confiando na eterna conexão que tudo envolve. E posso descansar minha mente dessas preocupações que estavam invadindo o meu ser e me desestabilizando. Porque nessa devoção, eu me rendo. Eu me compreendo que nem sempre eu estarei nos meus melhores dias e está tudo bem. Eu me permito essa pausa, muito necessária para me recarregar, me libertar, refletir sobre os meus próximos passos em próximas, Oportunidades físicas, materiais. No recomeço das infinitas possibilidades. E eliminando essas cobranças internas, julgamentos, aquilo que você pega para você como verdades. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Contemplação. Vamos ler.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 Aprecia, contempla o local e o momento que você está. E eu vou até ler o mantra dessa carta. O mantra dessa carta é, eu contemplo a vida com o olhar divino. Não perca a oportunidade de contemplar esse momento, de tirar o melhor dessa situação. Tá bom? Gratidão.